Qualquer coisa que morre... Não! Então pode! Paulo, como é que você consegue controlar todo mundo assim? Talento tem é isso, né? <risos> Cresce dentro de você, vai se desenvolvendo até tomar uma proporção, que é o momento que eu tô vivendo agora. Um tio quase perfeito está de volta. Vem pra cá, tio Tony! Mas desta vez tem concorrência na área. Beto Tony. <risos> Tio Tony, muito prazer. Nós vamos nos casar. que ah! foi, Tio Tony. Tony? Foi a rúcula. Eu tenho certeza que seu irmão me adorou. Ladrão de sobrinhos, é isso que ele é. Tio Tony vai fazer de tudo para provar que ele é o único tio dessa família. Tipo sanguíneo. Bem positivo. Tem cardíaco na família? Não. Signo? Aquário. Hum, a Ângela é capricórnio. Capricórnio é inferno astral de aquário. Não vai dar certo, não. Convoquei essa reunião porque eu preciso de vocês pra uma missão dificílima. Pra investigar o Beto. Alvo em movimento. Você devia tentar pelo menos disfarçar seu ciúme. Você tá cutucando a onça com Varacura. Eu que tô de olho em você. Eu que tô de olho em você. Eu que tô. Eu que tô, cara. Eu que tô de olho em você. Valentina, desce daí agora. Fica. Desce. Fica. Desce. Fica. Desce. Fica. Tá me irritando, tá me irritando é. muito. Não posso ficar perdendo tempo com dois adultos que brigam que nem duas crianças. Mas ele começou. O meu tio tô antigo de volta? Eu também. Esse daí é mais chato e sem graça. Eu virei persona não grata, o pior tio do mundo. Se esforça pra ser um tio melhor. Porque desse jeito, o Beto tá ganhando de sete a 1. Eu tô bem, eu tô bem Cadê os sobrinhos mais amados desse Brasil? Eu tô perdoado ou não? Um Tio Quase Perfeito dois. Beto, pode comer essa pasta aqui? É coisa que planta? É Se planta, então pode Isso Tá liberado o plágio agora? Breve nos cinemas